Nós estamos no século 21, nós estamos em 2020 e a gente não pode aceitar que nenhum ser humano seja vítima de nenhum atentado ou violência pela sua condição, orientação sexual e identidade de gênero. Óbvio que todos os parlamentares que estão aqui sabem que eu me pauto aqui pelas diversas discussões. Economia, cidade, mobilidade urbana, orçamento, tudo a gente debate aqui. Mas eu também sou um representante aqui, legítimo, sou gay também, sou da comunidade LGBT e preciso reiterar a importância desse tema que tem que ser discutido pelo poder público. Quando a gente fala que é preciso políticas públicas pra garantir a cidadania da população LGBT, nós não estamos brincando. Tem gente que está lá na rua e tem coragem de assassinar uma transexual porque ela é transexual. Então quando a gente fala, a gente não quer afrontar nenhuma religiosidade, nenhum deputado. A gente só quer o respeito à cidadania dessas pessoas. Quando a gente fala que é preciso discutir a questão LGBT e a liberdade em todos os espaços das políticas públicas, é porque eu, presidente, se eu descer aqui agora, aqui na frente da Câmara e tiver de mandada com meu companheiro, eu posso levar um tapa na cara, porque pode ter um cidadão então que não vai respeitar. E ele só vai respeitar se tiver cultura de prevenção, se tiver legislação, se tiver debate na escola, na saúde, se tiver debate em todas as políticas públicas. Por isso que a gente fala desse tema aqui. Não é para afrontar ninguém, não é para afrontar religiosidade nenhuma, não. Mas é para promover a diversidade, a pluralidade, a liberdade das pessoas. E mais, o respeito à cidadania de todo mundo. Porque eu não quero que ninguém seja agredido por nenhuma condição, por nenhuma orientação sexual, política, dignidade, qualquer coisa. A gente quer que ninguém seja agredido. Eu não vou deixar de falar nessa casa sobre a importância de enfrentar a LGBTIfobia. E essa casa tem que cumprir um papel importante também nisso porque, como já foi falado por várias pessoas aqui, é a casa do povo, é a casa que representa a pluralidade de opinião e por isso tem que ser a casa que vai legislar a favor da pluralidade e não a favor de alguns segmentos deixando outro sem sua legislação, sem a garantia da sua cidadania e sem as políticas públicas que preservem sua dignidade e a diversidade.